O André, e essa fala do Domenicali hoje é, expõe mais ainda como a diferença entre alguém que conhece do meio e de alguém que não faz a menor ideia do que é aquilo, né? Assim, não que precisasse, mas... É, só que ficou um pouquinho mais ridículo ainda pro Ben Sulaim quando o chefe da Fórmula 1 vai lá e fala não, não, não, não, não, não, Aqui não, amiguinho. É, faltou uma aula de media training pro Ben Sulaim. Faltaram várias <risos> aulas né, pro Ben Sulaim, mas assim... <risos> é... Faltou a primeira a aula de direitos humanos, a aula de. muita <risos> aula faltou para ele, e a de media training está nesse meio aí. É, mas eu também não acho que o Domenicali é tão bonzinho assim, não, e eu também discordo um pouco do JP é, de que a Fórmula 1 não cumpria essa regra. Eu acho que a Fórmula 1 tem seu interesse sim nessa regra também. Eu acho que a Fórmula 1 não ficou nada feliz, por exemplo, quando o Vettel apareceu para o GP do Canadá no ano passado, é, reclamando da extra extração de petróleo do Canadá que depois gerou repercussão, gerou ministro do Canadá reclamando do, da fala do Vettel, falando que ele era um hipócrita, porque no final das contas a Aston Martin é patrocinada pela Aranco também, que é uma petrolífera saudita. Então eu acho que a Fórmula tinha um certo interesse ali também, é, de certo ponto, de Dá uma, dá uma segurada, evitar que os seus pilotos causassem esse tipo de problema. É, acho que é bom a gente lembrar também que é a Fórmula 1 que decidiu ir atrás de correr na Arábia Saudita, que decidiu de ir atrás de correr no Catar. Acho que esses são pontos que a gente tem que lembrar também. Quem corre atrás do dinheiro é a Fórmula 1 e muitas vezes a Fórmula 1 se coloca em questões bem controversas, se coloca em países que violam direitos humanos, em países que a gente tem muita coisa contra. É, então, acho que não é só uma questão é, do Ben Sulayen ter, ter ido atrás, acho que o Ben Sulayen, claro, representa todo esse pensamento retrógrado que a gente já falou, mas acho que a Fórmula 1 tem o seu lado também de querer é, evitar, e aí, aí é a diferença, né? o, o Ben Sulayen chega botando uma regra que cala os pilotos, e o Domenicali já fala, em, é, já fala em questões mais diplomáticas, evitar conflitos de interesses, ele já saberia lidar com a situação de uma forma diferente. É, e aí eu queria até pegar uma das falas dele hoje, né? ele começa falando que não vai botar mordaça em nenhum piloto, acho que ele começa sendo muito enfático, falando que a Fórmula 1 tem que dar a plataforma para os seus pilotos, mas aí no finalzinho da matéria que está lá no Grande Prêmio, tem uma aspa do Domenicali que é a seguinte, estamos falando de um regulamento e o regulador é a FIA, acredito que a FIA esclarecerá o que foi dito em termos de respeitar certos lugares onde você não pode fazê-lo. Tenho certeza de que a FIA compartilhará a mesma visão da Fórmula 1, mas eles fazem parte de uma federação olímpica, então existem protocolos aos quais eles devem obedecer. E aí a parte que me pega aqui é em termos de respeitar certos lugares onde você não pode fazê-lo. Que aí eu acho que entra justamente no que eu estava falando antes. É, acho que tem certos lugares né, que a Fórmula 1 não quer que você vá usando uma camiseta de direitos LGBT que é mais, como é o caso do GP da Hungria, né? A Fórmula 1 não quer que você vá usando uma camiseta contra a extração de petróleo é, no Canadá. Então, eu acho que tem um lado assim, de que a Fórmula 1 é, tinha o seu interesse, mas a forma como tudo foi elaborado, ainda mais depois de uma saída do Vettel, é, ficou tudo muito, muito escancarado, foi tudo muito mal feito aí, se a intenção era de fato coibir os pilotos a se posicionarem, a causarem esses problemas aí, é, diplomacionais para a Fórmula 1, que no final das contas acabam envolvendo a parte financeira. É, então, acho que a Fórmula 1 tem o seu lado errado nessa história também, não acho que é uma questão só da FIA, não acho que é uma questão só do Ben -Sulline. acho que todo mundo tinha interesse, sim, nessa medida de censurar os pilotos. E no final das contas, a, o importante foi que isso teve uma grande repercussão, o importante foi que os pilotos se posicionaram também, porque acho, acho que só se a, se fica só a imprensa reclamando disso e os pilotos falam, tudo bem, a gente não queria falar nada mesmo, beleza, segue, é, a medida continuaria. É, acho que o fato da imprensa ter caído em cima, dos pilotos terem falado que não gostaram da medida, que queriam entender melhor, acho que tudo isso contribuiu para o Domenicali ter tido que falar abertamente sobre isso, ter defendido que os pilotos vão poder falar o que eles quiserem, é, e muito provavelmente para uma revogação aí dessa medida da FIA, que como a gente já falou várias outras vezes aqui, é completamente absurda.